Olá, bom dia. A gente está aqui no Campus Resende do FRJ, nessa campanha aí do Conselho Superior, dialogando com os colaboradores né, com o campus, para a gente tentar entender as demandas para o Conselho Superior. Então, é, foi uma boa oportunidade de visitar o campus, saber as atividades que estão sendo desenvolvidas aqui. Espera, daqui a pouco a gente também está passando no seu campus para dialogar com você.